Seguimos em frente e vamos conhecer um pouco melhor aquilo que conseguem fazer as redes sociais conosco e com a sociedade de uma forma geral. Quer ter maior atenção, quer ser um elemento diferenciador, ouça a próxima conversa. Olá, caríssimo! Olá! Está tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu nunca, nunca te vi com... A... Sem nada, não, sem nenhum equipamento, sem estar em direto para, para o YouTube ou Facebook. Não estás bem, Estou tu? normal. Estou não, normal. Não, não ou é normal, bem. ou anormal, é é exatamente. É isso que eu quero chegar lá, tu não estás bem. Espero que sim. Olha, vamos falar de algo que me parece muito interessante. Até, olha, estava a pensar no meu caso da Beatriz, que é uma jovem designer, estilista, com certeza, que trabalha muito através das redes sociais o que é o seu mercado, o que são os seus clientes. Como é que nós podemos dar uma forma de trazer aqui uh, o maior sucesso uh, a uma jovem estilista excelente ou exemplo. não é sim, sim, ou uma exemplo. pessoa qualquer que esteja em casa que quer ter um sim. maior retorno através das sim, redes sim, sociais sim. é preciso uh, ter aqui alguma ciência é. Uh, a Beatriz ainda está ali. Oh, Beatriz, vim com a coleção 2020 já. Eu já estou uns anos já à frente, assim não preciso de mudar ah, é? de coleção. É, já, estou ah, já, está frente, em... já está em de 2020. De 2020 de portanto, de não precisa de, lá de mudar. Beatriz, é um exemplo, realmente uh, muito jovem e que está a utilizar já as redes sociais, como acabaste de demonstrar, uh -huh. uh, para, para, para ter a sua marca nas redes sociais. E, portanto, isto aplica-se a qualquer setor, seja a quem está a iniciar a carreira, quem acabou o seu curso ou está a fazer o seu curso e à procura de novas oportunidades profissionais, quem está em mudança uh, de, de atividade, há muita gente a em mudança de atividade, ou até um próprio um negócio que, que está a lançar. E há várias coisas que se podem fazer. Então, uma delas é o uh, mais básico, que é ter o seu website ou o seu blog. Aqui a grande barreira muitas vezes é o know-how que é preciso ter uh, ou o investimento. Então, aquilo que eu recomendo é o wordpress.com que é uma plataforma é mais utilizada em todo o mundo, em que permite criar um blog ou um site em poucos minutos muito facilmente. Seja para uma designer estilista, seja para quem está a fazer um curso, quem tem um negócio, tem uma empresa, em todos os casos é aplicável e é importante. E não substitui as redes sociais, complementa, porque esses resultados são indexados pelo Google, porque é uma outra forma de apresentar conteúdos. Portanto, um site ou um blog, importantíssimo, primeiro passo. E pode-se começar com uma versão grátis que chega perfeitamente. Depois, uma outra questão é, nas redes sociais, uh, utilizar as redes sociais de uma forma eficiente. Claro que temos que utilizar o Facebook, temos que utilizar o Instagram, temos que utilizar o LinkedIn também. Especialmente importante para quem está a iniciar a carreira, hum. tem que ter um LinkedIn. É, é, esse dado não é um fator diferenciador, é um fator que todos têm que É obrigatório. Ter. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. E há uma função nova, até interessante, quem já está na, na progressão de carreira, em que é possível agora eu ativar uma opção para que os recrutadores saibam que eu estou à procura de novas oportunidades, mas sem o meu empregador saber. Ela! Então, o que é que acontece? Quem tem o perfil de recrutador que está, que está a recrutar pessoas, consegue ver que aquela pessoa está disponível. Os perfis não mais não consegue. Para já está só nos Estados Unidos e, e Reino Unido, mas em breve estará disponível para todo mundo. Portanto, é uma função interessante. E no LinkedIn, para além de preencher todo o seu perfil, terem dois idiomas, que é importante, há também um fator diferenciador interessante e que a maioria não está a fazer. Que é utilizar o Pulse, que é um blog dentro do LinkedIn, para publicar conteúdos da sua área de interesse ou da sua área de competências. Porque hoje em dia mais importante que estar à procura de uma nova oportunidade é ser encontrado por essa oportunidade. E a melhor forma de ser encontrado é partilhar ao mundo uh, aquilo que eu sou e aquilo que eu sei. E às vezes muito importante também aquilo que eu sou. Às vezes as pessoas preocupam só aquilo que sabem, mas muitas vezes as pessoas são recortadas para aquilo que são. Aquilo que sabem, aprendem, não é? Com o tempo. Aquilo sei que são... Que tão verdade. É, eu estou poético hoje, não é? Não, mas é verdade. É verdade. Porque assim, o que eu sei, provavelmente muitas pessoas sabem. E o que eu sou, acho que é difícil... És única, exatamente. Como todos têm a sua, sua personalidade única. Claro. Olha, estou-me a lembrar de uma situação. É, é normal, as empresas que procuram um profissional de marketing digital, costumam-me contactar uh, para ver se eu encontro alguém com o perfil certo. Lá está, mais uma vez vem o perfil, que é o conjunto daquilo que sabe, mais aquilo que a pessoa é. E apesar das empresas não dizerem, a verdade é que até o processo de recrutamento, o fator diferenciador foi realmente as competências pessoais, os soft skills daquela pessoa. Uh, e um erro muito frequente, as, as empresas pedem-me o perfil, eu tento encontrar esse perfil, já que tenho muito contato com essas pessoas, consultorias, formações, etc. Sim. E tenho uma grande dificuldade. E estou a falar só das pessoas de marketing digital, não estou a falar de contabilistas, advogados, Sim. outras áreas mais clássicas. Então, na área de marketing digital, o que é que eu faço? Um, peço para me enviarem, publico a informação que eu tenho, e peço para me responderem com o melhor link. Não peço para me enviarem um CV em PDF, nem peço para me enviarem o um LinkedIn, porque isso toda a gente tem. Eu quero um link, eu quero que, um link e eu clicar a ficar impressionado, ou, ou bem, nem a ficar impressionado, eu perceber o perfil daquela pessoa. Então, imaginas quantas pessoas me respondem com o link? Quase nenhuma. Claro. Profissionais de marketing digital. Portanto, não estou a falar de outras áreas de cá não tão digitais. Portanto, imagino as outras que não trabalham então a sua marca pessoal Sim. no mundo digital. Estou-me a lembrar de um caso, de até de uma rapariga que encontrou um emprego, graças a ter criado um site em Wordpress. O primeiro ponto que eu referi, que quase ninguém faz, criou um site Wordpress e que me permitiu, eu nem tive a ver muito bem as competências, porque vinha a Diagonal que tinha as competências, por acaso tinha dado até uma formação com a qual eu conhecia, mas a forma como organizou o site uh, diz muito como é, que ela, como é que ela é. Estava tudo muito bem arrumadinho, era uma pessoa muito metódica e para aquela tarefa isso era importante. Uh, a forma como fazemos as coisas revela a nossa personalidade. E, portanto, foi um fator diferenciador, uma coisa básica, um blog, claro. um site. Mas pode-se ir mais além. Uh, pode criar um vídeo, isso já poucos fazem. Uh, e para criar um vídeo não precisa ter competências uh, super. Pode fazer um, um vídeo muito simples. Uh, eu costumo dar muitas vezes o exemplo do uh, Nuno Durão. Aliás, uh, sim, penso que é Nuno Durão, que foi um português, um criativo, uh, que fez um vídeo simplesmente com fotografias e de que isso mudou a vida ali. Portanto, Há muitas formas de se ver vídeos de uma forma muito, muito simples. Ou então, uma outra forma. Estou-me a lembrar também de um centro de formação... Posso só fazer aqui um parênteses? Claro que sim. Arnaldinha, não é isso, eu vou pôr o avental. Deixem-me só explicar ao público. Eles estão a dizer que o meu micro está com um problema, não é? Eu tenho que trocar de micro. Não é isso? Ah, eu sei que tu querias que eu trocasse o micro. Estou vestida, não ia-me pôr nua aqui no programa. Eu ponho o avental, homem, oh não é por causa disso? Eu troco o micro. Valdes continuar. Vamos a falar na questão do, de uma entidade formadora que recebia imensos CVs, uma entidade formadora já com muitos anos, muito conhecida, e eu perguntei quantos CVs já recebeu em vídeo. Estás a imaginar a resposta também, zero. Uhum. Formadores, portanto, e os formadores a principal competência é saber comunicar. Em vídeo, zero. E disse-me, ah, mas recebi uma vez um currículo, numa imagem visual, e gostei muito e chamou para a entrevista. Uma imagem Sim, mas hoje em dia eu acho que as pessoas já estão mais atentas a isso e já fazem coisas muito curiosas, já Algumas fazem, mas a maioria... muito giras. Algumas fazem, é verdade, mas a maioria continua a não fazer mesmo o mais simples. Olha, tenho aqui um, um... Trago aqui dois sites muito simples. Adoro essa tua capa, é bem bonita. É. Por acaso, na altura, queria comprar preto, preto é e trouxe sempre... esta, que era a que menos gostava. Olha, acho que Fica com mais estilo, não é? Eu, eu vi logo que tinhas de ter aí qualquer tecnologia ao teu lado. Ah, que sim, se não não. Ias... sem tablet ou telefone, Aí é sim, tu sentes-te nu. Ah, ok. sim, sim, sim, aí, sim. É? É <risos> <risos> Senti-me ser eventual. Claro. <risos> então, temos aqui este site, que é o Inhance, Inhancecd.com. Eu vou tentar virar talvez para aquela. Não, não precisas de mexer. vai virar, mexer, ah, vai virar mexer. para esta, exatamente. Eles vão mexer, okay. eles Eu, olha eles que trabalham. Eles que trabalham, exatamente. Ok, cá está, já se consegue ver. E aqui temos, numa imagem, este site é grátis, vou mostrar aqui outro. Muito visual, muito esquemático, temos aqui exemplos, portanto, inancecv.com. E aqui, grátis, vocês conseguem criar um CV em uma página. Muito simples, visual. Existe um outro, que é este, que é o Strikingly, que cria um site através do nosso LinkedIn automaticamente. Existe ainda um outro que é mais conhecido, que é o Branded Me, que também cria um site através do Linkedin, e, portanto, são aqui três formas. Também temos o Canva, que eu já cheguei a falar aqui há uns programas atrás, o Canva, que também cria CVs, canva.com, uhum. e tem lá um template para criar um CV. Portanto, existem vários serviços para criar um CV visual em uma imagem. Podem também criar em vídeo, aí já requer um bocadinho mais criatividade. É uma questão de ideia, não é uma questão de ferramentas, é uma questão de, de ideia. E depois também nas redes sociais, muito importante é, é partilhar o conhecimento. E hoje em dia pode-se fazer de uma forma muito simples. Posso fazer com o Facebook Live, imagina-se da área, sei lá, recursos humanos. Então vou fazer um Facebook Live, partilhar um tópico sobre recursos humanos. Uh, o YouTube, também posso ir lá partilhar vídeos sobre esse assunto. Aliás, o YouTube tem a ferramenta Google Hangouts, que permite fazer... Google and... Google Hangouts. I hang Hangouts, out. sim que permite fazer entrevistas em vídeo com outras pessoas que estão distantes fisicamente, até 10 pessoas. Eu posso convidar outras pessoas para, para entrar em entrevista comigo. Eu já utilizei essa ferramenta muitas vezes, já acumulou 300 mil visualizações, as várias entrevistas que foi fazendo ao longo do tempo. Portanto, estes vários meios em conjunto, ao partilharmos conhecimento, é claro que esta é uma jogada a médio e longo prazo, mas como é a nossa vida, ou a nossa vida profissional, também não é uma jogada a curto prazo, então, ao partilhar conhecimento, vamos conseguir despertar a atenção. E hoje em dia, ainda são poucos que o fazem, mesmo com os recursos grátis e simples de utilizar. E isso há, e há um, um grande desafio para fazer. E com base nisso, uh, uh, criei um curso grátis, totalmente grátis, online, que as pessoas podem fazer. Este também é uma canseira, ele não para. É que podem aprender, então, como criar o seu site e o seu blog, como otimizar o seu LinkedIn, como criar um, um currículo em imagem, como este, um currículo em vídeo. E podemos achar o link na nossa página Facebook? Sim, marca. Pronto. É fácil. É Vamos decorar. colocar então. Começa no dia 31 de outubro, 100% grátis, 100% online, tem um grupo até para poderem colocar e a questões. Que horas? O, o, o vídeo está sempre disponível. Sim, mas portanto, para colocar questões e isso? Ah, a qualquer hora, vão colocando é? as questões elas e elas vão sendo respondidas. E tu vais respondendo? Claro. Exatamente. Queria ah. exatamente, ser a também do tipo entrevista? Como Sim, também vai pouco. haver algumas sessões que são em direto, que as pessoas podem colocar em direto. Mas de qualquer modo, a qualquer momento, a podem colocar as questões e interagir. E portanto, este é um contributo porque eu verifiquei, dou muitas conferências em universidades também, e mesmo nas formações, verifiquei que a maioria não faz o mínimo, por desconhecimento, claro, não faz o mínimo, com as ferramentas de redes sociais, de social media, website e blog. E, portanto, este é um contributo para poderem levar até ao mercado as suas competências é uma máquina e profissionais. És uma máquina. Espero que não. Espero que não seja uma máquina. Uma máquina então, profissional. Claro, uma máquina profissional. <risos> Deixamos, então, o convite a todas as pessoas que quiserem saber mais sobre o trabalho do Vasco e como podem... Eh, ter um maior retorno através das redes sociais www.vascomarques.com e, e com certeza que chegam a, às diferentes informações que necessitam www.vascomarques.com barra marca para uh, estarem uh, mais informados e para se tornarem uh, uns verdadeiros especialistas, não tanto como o nosso Vasco, mas melhores. Nunca certeza. Se sabe. não, não é, <risos> é por isso que és o nosso convidado todas as semanas. Com muito muito obrigada Obrigado. pela tua presença.